O vídeo de hoje vai ser... Se a vida fosse respondida com música. E o vídeo de hoje vai estar em parceria com a Ana Gabriela Nogueira, que é minha amiga. E que do canal dela vai estar aqui na descrição do vídeo. E aqui nos cards. E aqui na tela também. Agora ou no final do vídeo que eu vou colocar, tá gente? Então... Vamos lá! E aqui no meu canal vai ter a parte 1, e lá no canal da Ana vai ter a parte 2 desse vídeo. Então se você quer ver mais esse vida você respondida com música, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. E passa lá no canal dela e confere os vídeos dela, que é muito legal. Então fiquem com o vídeo! Chinelos não contaram. Você vai ter que fazer mais 20. pares chinelos. O que você partiu? Meu coração, ai eu acredito que eu vou ter que fazer tudo isso de novo. Você não é guerreira, coisa nenhuma. Sempre fui guerreira. Gente suando Amiga Oi amiga Cheguei Cheguei chegando bagunçando a zorra toda Ah oh, oi amiga Que bom que você chegou oh, mas fala baixinho porque o Gustavo ele tá dormindo sabe ele é neném tudo É difícil de botar ele pra dormir e que se dane, eu quero se você gritar mais, o meu pai vai te bater. Hein? Ninguém vai estragar meu dia. ela pode falar que eu cheguei. filha, você tá brincando de quê? Mãe, eu tô brincando de A moreva, a moreva, a favorita pra gente brincar. vou postar uma foto no Insta. Casaco aqui. Aí eu vou botar ele bem assim, ó. E aí eu vou tirar. O meu celular. E aí eu vou fazer bem essa assim de assim. Uhum. O quê? Aquela garota tirou uma foto do mesmo jeito que eu? Eu não acredito nisso. Eu vou lá bem jogar na cara dela. Então, garota, você pode me dizer por que você postou uma foto igual a minha? Uhum. Eu te imitei, eu não te imitei nada. O quê? Eu não... Ah, é? Então você pode me explicar isso daqui? Uhum. Uhum. Eu? eu Essa foto aí, eu tirei a minha primeiro, depois eu fui lá e vi a sua e curti. Aham, uhum, sei. E aquela curtida que você deu antes de postar? A gente é luxo, recalcada é lixo. A gente é luxo, recalcada é lixo. A gente é luxo. Então, quer dizer que tá me chamando de recalcada que eu sou lixo? Dinha, eu só tava cantando essa música super maneira. Que você, e você acabou de dizer que você é uma recalcada e lixo porque eu não disse nada. ai você é burra demais. você tá, tá merecendo sabe o quê? o quê? o não mais o quê? não eu não estou me chamando de nada não. É que você começou a cantar estranho na hora errada. não o quê? não o quê? ai você vai se ver comigo. Amiga, dança! Despacito. cido! Respa cido! Quero respirar, tu pego despacito! Deixa que te diga tu saçar o Para que te torne se não estás comigo! Aqui, sabia que eu sei dançar rock? Eu duvido que você consegue dançar rock! Vou desafiar você, você diz que Agora eu vou dançar rock pra você ver como eu é sei dançar. gente esse foi o vídeo espero que tenham gostado deixe seu like e se inscreva no meu canal uh -uh -uh -uh. <tos> gente eu sei eu exagerei então um beijo tchau fui